Meus então, nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor Hoje estaremos ouvindo o pastor Marcos Por gentileza, toda a liberdade viu? Sempre um prazer Vê-lo conosco aqui Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Abra sua Bíblia Livro de Jó 42 Para quem não nos conhece Meu nome é Marcos Rogério a gente mora ali em Acanga Pastor David que está conosco Casado com a Ivani, aquela mulher linda lá de verde Três filhos, a Rafaela, o Isaac e a Rebeca Jó 42 Quem encontrou diz eu amo Jesus Quem não encontrou diz eu também Tem gente procurando 42, 2 Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui, está escrito assim, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto Dantes possuía. Amém? Queridos, o livro de Jó é um livro que vai descortinar algumas coisas que não acontecem em outro livro, vai mostrar... Uma conversa do Senhor com Satanás, acerca de um servo seu. E começa assim o um livro, havia na cidade de Uz um homem que era muito rico. E Jó, ele era abastado em todas as áreas de sua vida. E o diabo, quando via essa ação de Deus para com Jó, e a ação de Jó para com Deus, aquilo incomodava. E o diabo armou N laços na vida de Jó. Em determinado momento, o senhor vai falar assim, que Jó é reto, Jó é Íntegro, e parece uma redundância, não é esse íntegro, porque reto já é íntegro. Mas o íntegro é de integral. Que ele era um homem inteiro. Que no original é teleios, que é a mesma palavra para perfeito, quando ele diz para Abraão. Então o diabo ele armava laço e diz assim, Jó se desviava do mal e um belo dia porque o diabo não consegue aqui, aí ele aproveita uma carona e ele entra e o senhor quem fala diz assim, viste o meu servo Jó ele diz mas o senhor o abençoa em tudo que faz e o senhor diz assim então, vai lá e toca, mas só não toca na alma. E o diabo atinge cinco áreas da vida de Jó. Ele vem numa velocidade tão grande, que eu não sei com quantos ou qual demônio fez aquilo, que eu acho que ele deve ter condencorado esse demônio com a gran cruz da maldade. Uma medalha, porque ele veio numa velocidade, e tirou, mexeu nas finanças de Jó. As ovelhas foram queimadas, repita, queimada. As 500 jumentas, e eram jumentas brancas que só os magnatas tinham os camelos, 3 mil camelos, ele era dono da maior frota de ônibus da época, era o veículo, foi roubado, e aí assim, e o interessante é que não é, hoje, não, já deve ter acordado aquela manhã, como normal, deve ter dado um beijo na esposa, deve ter dado um beijo no filho, porque Jó não era um pai ausente Ele era um pai presente Senão o próprio Deus não daria testemunho de Jó Deve ter dado um beijo nos filhos Um abraço e os filhos falar Bença meu pai E ele dizer Deus te abençoe Tomou o seu café da manhã E foi para o seu escritório De repente as notícias começam a chegar Jó Levaram as ovelhas, os salbeus vieram em bando, matou todo mundo, só eu sobrei para contar a história. Jó, os camelos, Jó, as ovelhas, Jó, as jumentas, os bois, Jó, fogo do céu, veio, bateu nos quatro cantos da casa, matou teus dez filhos, só eu sobrei para contar a história, escute, o diabo atinge as finanças, e sequencial atinge os filhos, quando Jó ouve aquela palavra, ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, o diabo não se dá por satisfeito, e Deus diz assim para ele, viste meu servo Jó, tu incitaste ele sem causa, e ele continua fiel, e ele diz, mas o homem pela sua saúde, pele por pele, ele vai dar a sua vida, Deus diz, toca, e o diabo vem atingir a terceira área, já atingiu as finanças, já atingiu os filhos, e vem atingir a saúde, diz que a doença de Jó, era uma espécie de, de, de câncer, chegou a tirar a castilagem do nariz, ele perdeu essa sensibilidade, dava para sentir o seu cheiro à distância, a ponto dele ficar nas cinzas, os amigos vêm visitar, e diz que eles ficam em jejum sete dias, inclusive de palavras, sem falar uma palavra, mas a tradição da época dizia que se jejuar sete dias, se a pessoa não fosse no oitavo, é porque ela estava pecado. Aí os amigos falam assim, confessa teu pecado, Jó. Deve ser que você adulterou. Você deve ter colocado os olhos na mulher de alguém. Você sabe por que, que seus filhos morreram? Jó disse, eu não sei. Você sabe por que você perdeu as finanças? Ele diz, eu não sei. Você sabe por que você está com essa doença? Eu não sei. Você não sabe de nada, só sei de uma coisa, o okay. quê? Eu sei que o meu Redentor, ele vive e que ele vai se levantar em meu favor. Aí ele toca na área da relação com os amigos. Falta a quinta área